Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Mais uma aula do nosso curso de Arduino básico com Blocks Hoje nós estamos indo aí para a nossa aula 11 Em que eu vou falar sobre, novamente, LEDs RGB Red, Green, Blue, Vermelho, Verde e Azul Então, só relembrando, os nossos LEDs RGB Eles são aqueles LEDs que têm as três cores, né? e são quatro pernas podem ter tanto negativo comum aos três LEDs quanto positivo comum, né? Pode ser cátodo comum ou ânodo comum. E como é que eles funcionam? Você energiza cada perna individualmente e ele acende naquela cor, né? Então ou acende vermelho ou verde ou azul. E a gente já viu também que no TinkerCAD tem esse LED tipo cátodo comum e a gente pode é, conectar ele no Arduino né? e controlar cada uma das pernas individualmente para acender na cor desejada. E a gente pode fazer composição de cores também. Bem, no Blocks a gente consegue a cor vermelha com esse bloco específico, que é definir LED RGB nos pinos 6, 5 e 3, por exemplo, com a cor vermelha. Então vou mostrar isso aqui, aqui no é... É, no sketch aula 11 Arduino básico com blocks LED RGB parte 1. Então está aqui o nosso LED RGB conectado aqui nas portas 6, 5 e 3 Como eu já tinha falado né? E eu vou mostrar aqui o código Que faz é, O acendimento. Deixa eu dar um zoom nele aqui né? Então esse bloco, quando a gente puxa ele Aqui para a área De programação, você define Então quais são os pinos aqui nos, né, Que está conectado o vermelho, o verde e o azul e aqui você clica e define a cor ele dá aqui um menu de opções de cores tá? então aqui eu já coloquei três exemplos eu coloquei aqui o vermelho né? então observe, quando você clica aqui nessa bolinha ele dá aqui as opções de cores né? e daí eu escolher o vermelho ele dá aqui a, o código RGB da cor vermelho tá? Então aqui no caso 255, 255, zero. Aqui a cor amarela, que é a mistura do vermelho com o verde. Então observe o código dela aqui, 255, 255, 0. Né? E a cor branca, que é a mistura das três cores, 255, 255, 255. Esse 255 aqui ele é proporcional, é um valor de PWM, a né? gente já viu em aulas passadas, que é proporcional à tensão que eu vou aplicar naquela porta do Arduino para energizar o LED. Então, na hora que eu executo essa simulação aqui, ó, mostrar novamente aqui, Opa. mostrar novamente aqui o LED aqui no cantinho, né? Então, na hora que eu executo a simulação, tá? Ele vai acender por um segundo vermelho Um segundo amarelo Um segundo branco E daí ele vai repetir Ok? Então voltando aqui na no nossa sequência de slides Então tem como eu misturar as cores né? A gente já fez isso em aulas passadas Então colocando 255, 255 Nas portas 6 e 5 Eu consigo a cor amarela Então aqui tem outra maneira De eu fazer isso usando blocos Que é definir O valor de cada um dos pinos individualmente é isso que, que é esse comando né, definir b faz na verdade né? e os valores de 0 a 255 que eu posso colocar aqui nas portas são valores de escrita analógica em PWM né? então a gente já viu também aí que o Arduino programado com texto, né, com código ele pode ser é, né, cada comando do blocks tem uma sua representatividade aqui nos comandos da linguagem de programação do Arduino. Ok, pessoal? E aí eu posso fazer todas as combinações né, de cores. Né? tá vendo aqui? Zé, né, do, do primeiro, segundo e terceira porta. Valores de 0 até 255. Então eu fiz aqui um outro é, sketch no Blocks. Que é aula 11 parte 2. Aqui, ó. Em que eu defini é, comandos individuais Para ligar cada cor Em todas as suas tonalidades né? Então aqui ó, Eu tenho um código aqui Vou dar um zoom nele E esse código aqui O que ele faz? Ele Faz a variação do é, Do meu código de cores Da minha cor, dos meus LEDs né, Individualmente Para cada um dos valores De 0 até 255 tá? Então você Consegue ver aqui ó, Eu estou usando um bloco de controle Que a gente não tinha usado ainda Que é o bloco contagem para cima tá? Esse bloco contagem para cima Está aqui na área de controle É o último aqui Ok? Contagem para cima ou para baixo, ele permite, né? Contagem para cima ou para baixo, por, quer dizer, de quanto em quanto, né? de tal até tal. Então, eu vou mostrar aqui como que eu fiz a contagem de 5 em 5. Né? Então, comecei aqui, ó, contagem para cima, por 5, para cor vermelha, que é uma variável que eu é, criei, né? De 0 até 255 E daí o que, que eu faço aqui? Eu usei o definir pino Para é, ligar cada um dos meus pinos individualmente Então eu coloquei a cor vermelha E esse valor de cor vermelha aqui ele vai variando de 0 até 255 De 5 em 5 Então o que, que isso aqui faz? Ele faz justamente o que estava ali no nosso slide Ele faz variar todas as tonalidades de vermelho possíveis para o meu LED Ok pessoal? Então, fazendo essas variações aí, com esses definir pínulo de forma analógica, eu consigo variar a tonalidade de vermelho, também a tonalidade de verde e a tonalidade de azul do meu LED RGB individualmente. Aqui, ó, eu fiz a mesma coisa usando a cor verde, né? Então, eu também vario para cima, de 5 em 5, né? De 0 até 255 e daí aqui eu defino no pino 5 a cor verde e os outros dois ficam com zero Ok? Então vamos ver isso aqui executando para vocês verem ali o que acontece tá? O LED RGB ele começa e daí ele vai variando todas as tonalidades de vermelho tá? E em seguida ele varia todas as tonalidades de verde Ok pessoal? E daí ele para e começa de novo E uma coisa bem interessante para a gente fazer né, Se você pegar aqui nesse bloco contagem E clicar com o botão direito Tem a opção aqui duplicar Deixa eu dar um zoom aqui Está vendo? Com o botão direito do mouse Clica bem no meio aqui e clica em duplicar Ok? E daí eu dupliquei toda, a, todo o meu código Então o que, que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um fade, in fade out, que é o seguinte: eu vou fazer ele é, ir primeiro para cima, né, então contagem para cima da cor vermelha, de 0 a 255, e depois eu vou fazer de baixo, né, começando com 255, terminando com 0. O que, que vai acontecer? O vermelho Ele vai ficar cada vez mais forte, mais luminoso, e depois ele vai diminuir. A ideia é que eu vou fazer a mesma coisa com o verde aqui embaixo, né? Vou tirar esse guardar aqui E aqui eu vou fazer a mesma coisa com o verde Eu vou começar para cima de 0 até 255 E daí aqui eu vou passar ele para baixo De 255 até 0 Ok? Então, ao executar esse código, agora, vamos um Ao executar esse código, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o LED é, RGB mudar a sua cor do vermelho, né, até o mais in... menos intenso, até o mais intenso E depois o verde, né, até o mais intenso, e depois diminuindo de volta, o menos intenso Olhando lá o LED, está vendo ó, que está aumentando a intensidade do vermelho até o máximo e depois ele vai diminuir a intensidade do vermelho. E começar a aumentar a intensidade do verde. É o máximo. O máximo de luminosidade, que é 255. E depois ele vai diminuir até desligar o LED, praticamente. Depois, espera dois segundos. E repete. Tá ok, pessoal? Então, essa aí foi a nossa aula 11. Né? Na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais aí sobre. Funcionamento do LED RGB e alguns blocos aqui que a gente não viu ainda. Ok, muito obrigado.